Olá a todos, aqui ganhos das honras é o Mr. Peter Hoje eu tô com um vídeo que eu tô um pouco estressado de ter que gravar por causa que, é sério pessoal é impressionante como a gente há pessoas burras idiotas nesse Brasil, sabe sim, tudo bem você ser burro, você não tem inteligência né, a gente teve vários santos que eram leigos e isso não tem problema nenhum o problema é quando você é burro e não é informado, e quer dar opiniãozinha em todo lugar, a todo custo, e se posicionar e saber sobre tudo, daí sim, vai dar merda, e você vai falar bosta sim, vai influenciar pessoas de forma errada sim, tá? Então, eu tô falando sim da, do canal Suavemente Comentado, que falou sobre o assunto da Letícia Chiraquim, o que aconteceu? A Letícia Chiraquim tá sendo cancelada, porque ela comparou o movimento protestante estadunidense, KKK, que é, né... Uh, enfim, vocês sabem, não vou falar porque o YouTube é, é uma censura só Mas vocês sabem, um movimento protestante estadunidense Que não gosta de negros, nem de católicos, enfim, bem extremista A Letícia Shirakin comparou esses dois movimentos, o Black Lives Matter e o KKK Comparou os dois E basicamente fez essa piadinha Só que o povo da lacração não gostou como ousas comparar o meu Black Lives Matter... Ai, Black Lives Matter... É, como você ousa cancelaram ela, né? Assim, eu... Me desculpem, mas é um bando de idiota ridículo que nunca pegou uma porra de um livro pra ler nessa merda, cara. Me desculpem, assim, perdão. Tá, se vou... Desculpa, não, não faço isso que eu tô fazendo, mas sério, vocês têm que aprender a ler livros seus merda, você tem que aprender a, a ver documentário, a se informar além da rede de esgoto de telecomunismo, vocês estão me entendendo, cara? E daí, a Letícia Chiraquim foi comentada e ainda falou, eu tô aqui por todos que têm medo de ser cancelado, eu vou falar sim, não vou pedir desculpa nem nada. Atitude brava da Letícia Chiraquim, parabéns pra ela. E daí é suavemente comentado fala... Letícia disse porque ela tem essa vozinha né, de bosta pra, pra atrair os gadinhos dela, né? É, ela basicamente faz isso pra, pra atrair os gadinhos dela. Quando ela fala com essa vozinha de Lali, Lali disse a Chiraquim erra é, ao nivelar o movimento Black Lives Matter por baixo. Ô oh, minha amiga, ô oh, minha amiga, você é burra? É burrice? Ou é desumildade mesmo, hã? Né? Você não viu eles queimando propriedade privada, violando tudo? Você não viu a mãe que foi morta, a mãe de mãe, mãe de filho, que foi morta só porque ela disse que todas as vidas importam por essa gente desse movimento ridículo e racista? Você não viu? Pra isso você fecha os olhos, né? Assim, eu fico realmente abismado. Né? Daí você fala, quero argumentos, quero prova. Porque aquela mulher não, aproveitou, não apresentou um pingo de argumento. No vídeo sujo e imundo dela. Que é que nem ela, né? Aquele vídeo reflete o que ela é. Suja e imunda. Lacratora. E basicamente. O que acontece? Você quer fatos? É. Eu vou deixar aqui embaixo o link do documentário do Brasil Paralelo que fala como esse movimento foi tomado por extremistas de extrema esquerda, tá? Ele foi tomado sim. Propriedades privadas foram violadas. Eles destruíram tudo. Com eles não tem diálogo. Se você fala, vidas brancas importam, eles vão te destruir. Tu acha que eles vão conversar? Não, porque eles não querem conversar. Eles não querem lutar com os negros. Eles só querem destruir. Faz um teste, faz um teste. Vamos ver. Vai lá e diz que, que a igreja católica não é santa. Os católicos vão ir lá vão conversar. Olha, não é bem assim. Você está errado, né? Os católicos conscientes. Eu faria isso. E muitos que eu conheço fariam. Eles conversariam. Por quê? Porque a gente... A gente quer mostrar o certo, a gente quer dialogar. Agora vai lá e diz: brancas, vi, Todas as vidas brancas importam, ou All Lives Matter. O pessoal vai te xingar, vai te cancelar e vai te matar, como aconteceu o caso lá nos Estados Unidos. Né? Então, assim, por que, que eles fazem isso? Porque eles não querem lutar contra o racismo, ora bolas. Eles não querem. Qual que é a dificuldade de entender isso? Eles querem baderna, eles querem anarquia. É isso que eles querem. Por isso que eles destruíram tudo. Isso daí, cara, é gente porra. Eu vou, documentário do Brasil Paralelo. Sensacional. As grandes minorias. Tá? Então assim, Black Lives Matter. Eu, eu não sei se qual que é pior, cara. Se é o KKK ou o Black Lives Matter. Mas o Black Lives Matter tá competindo de alto nível, caralho. E Com mais força ainda. Eles destruíram, mataram pessoas. Passam uma imagem totalmente errada. E assim, é um movimento completamente político, tomado de extrema esquerda. Se você for estudar só um pouquinho a fundo, ou até mesmo se você souber falar inglês, se infiltra no meio. Se infiltra, você vai ver como as pessoas organizam ataques criminosos e nojentos, tá? Vai lá, vai lá. Outro ponto. As Big Techs estão usando Black Lives Matter esse movimento. Essas empresas, o Google, o Facebook, essas empresinhas aí que só querem ganhar, elas estão usando justamente pra difamar e pra continuar o legado de poder delas, pra tentar tirar a reeleição do Trump, né? Pra tentar desviar o foco das pessoas, é isso mesmo. Eles querem dividir pra conquistar, né? É que nem aquela antiga frase, dividir pra conquistar. É exatamente isso que eles estão fazendo, porque eles só se importam com o dinheiro. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre as big techs, as grandes empresas tecnológicas dos Estados Unidos, elas só querem ganhar mas pra isso elas precisam passar por cima de algumas coisas, né? Porque eles são uns liberais, eles só precisam pelo dinheiro, então eles vão passar por cima de muitas coisas. Então eles fazem esse movimento para basicamente desviar primeiro a atenção das merdas que eles estão fazendo, das censuras que eles estão cometendo, dos crimes, né? Eles estão fazendo isso para também reeleger o Biden. Que reeleger o Biden, não, nossa, tô para Pra eleger o Biden, eleger esses políticos... Da pequena esquerda burguesa que vão ajudar eles, né? Pra tirar o Trump do poder, porque o Trump vai sim deixar o mercado mais competitivo e vai, vai botar um teto de tamanho pras empresas, pra a gente não ter empresas que nem nações, né? O Trump faz, vai fazer isso. E daí você fala, não, eu quero provas. Cara, olha as doações. Enfim, basta você ver quem que tá financiando tudo isso. São essas grandes empresas. Que só querem manter o poder delas e expandir o legado gigante delas. Vai lá e vê quem que tá apoiando esse tipo de gente. Você vai perceber que é um motivo puramente teológico. As empresas visam lucro. Vocês acham mesmo que uma empresa ia espontaneamente doar? Aí ah, vamos lutar contra o racismo. Primeiro de tudo não, porque o empresário daquele tamanho provavelmente saberia que isso não existe. E segundo, porque não fariam investimentos bilionários apenas pra promover o certo. A gente vive num mundo liberal progressista, seus burros. Ok? Ok, vocês estão me entendendo? Tá? Daí você pode falar, não, eles podem doar para receber a atenção. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eles doariam 50 mil então e não 5 milhões. Me poupem. Me poupem, cara. Sério, é sério, é tanta desinformação e é tanta desonestidade que me dá nojo. Essa suavemente comentado tá mais pra. Como é que é que eu, que eu fiz? Suavemente manipulado. Isso sim. Ela manipula as informações, fala de uma forma bonitinha pra tentar te convencer. Não não dê bola. Pra essa manipuladora, não dê bola. Tá? Ela vai fazer um vídeo sobre mim falando. Ai, essa é né? Vai começar. Então refuta isso. Refuta o documentário do Brasil para... Paralelo. Refuta essa lógica aristotélica que eu fiz. Refute. Vamos. Agora, se você for fizer um vídeo sobre mim. Ai, ele é um incel. Somente um garoto, pelo amor de Deus. Você vai se ferrar. Se ela ver esse meu vídeo. Ela pode ter duas opções. Ou ter a coragem de colocar. Algum trecho fora de contexto. Para os gadinhos dela vêm aqui me cancelar e falar sobre olha a é céu, blá blá blá blá blá ou ela vai ver e vai ficar caladinha na dela porque ela não consegue me refutar tá? ela não consegue, não que eu seja super inteligente, mas ela é tão burra que ela não consegue não consegue refutar o moleque tá? então assim, todo apoio a Letícia Schirachim, todo apoio ao Newman tá? Eu, eu... fiz vídeo só pra desavafar um pouco joguei fatos na cara, assim, sem muito raciocínio, porque sinceramente eu tô puto Tá? Eu tô puto, é basicamente isso. Se vocês quiserem, eu trago artigos, trago mais provas. Por enquanto, eu deixo anexado o link da Brasil Paralelo para vocês verem ali é um documentário completíssimo, tá? Esse movimento mata, esse movimento viola a propriedade privada e esse movimento enriquece os lá de cima. É isso que esse movimento faz, é isso que esse movimento veio, tá bom? Eu deix... deixarei alguns artigos aí na descrição se eu... Consegui achar, quer dizer, se eu conseguir achar não, se eu tiver com paciência, eu coloco porque tem vários sim, várias matérias e notícias, beleza? É isso pessoal, Deus abençoe a todos, tchau, tchau.